falando aqui, mas eu, eu vou falar a verdade, viu? Ah, o senhor quer saber quem quero. é? É o que tiver mais voto. <risos> mas é tudo, tudo que é Bolsonaro. Ah, mas eu tô brincando. É Bolsonaro? É. Eu sou Bolsonaro. Ah, mas ah, e aí, o que, que você me conta? O Bolsonaro tá muito forte. Ele agora ele acabou de fazer barba e cabelo no Lula, porque o senhor viu o debate ontem, a, a palestra dele? Não foi debate, foi a palestra. É. Aí ele coisa. falou tudo que ele tá fazendo no Brasil, e é. o que ele vai fazer? Entendeu? Nós ficamos agarrados aí com o estético. É, de mas PT. então ele agora pode explicar tudo na televisão, é. Que, qual é os planos de governo dele? Porque nos debates ele não conseguia, tinha um minuto é. para falar e quando ele começar a falar já estava terminando. Infelizmente. Ele... É, graças a Deus, né? É, é. O senhor mexe com móveis Faz usado? Mexe. Faz Trabalho. Febre. Aqui, ó. Mostra aqui Traz a foto. Aqui. Carro, aqui, ó. Aí, ó, eu tenho. Aí atrás do meu carro, abre aí ele aqui, só pra eu ver tem, aqui, ó. Tem? Tem, ué. Não, não do outro lado, lá, lá atrás, lá atrás. Ô, De... o oh, oh, Aqui, ó, deixa isso aqui comigo. Esse aqui ó, é os apaixonados do ah. Bolsonaro. Aí já tem aí, ó. Ah, é? Já tem. tem. Que... É... É... é Tarcísio e Bolsonaro. O senhor né? sabe eu que eu vou ficar. Esse né? homem.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 Eles agridem. Agride? Agride, agride ó o sem terra. É. Acabou a mamata deles. É. ver se nego que tá invadindo terra do outro. Não está invadindo, não. Não, não invade mais é. não. É. é isso aí, senhor é Walter, né? Wagner. Wagner. Wagner.